Fiz um vídeo esses dias atrás no canal a respeito das novas skins da Sacred Collection da Two mind Studio. Basicamente, algumas dessas skins lá do vídeo vão entrar no CSGO do futuro. Não vai outro lado para você, de certeza. Você tem que ver o vídeo que eu estou falando depois de assistir esse daqui. Que é o tema que eu fiquei devendo para vocês. Skins feitas por brasileiros que foram aceitas no CSGO. E hoje você joga com elas, você tem acesso a elas no mercado da Steam. Você pode comprar armas e skins feitas por brasileiros. Em específico aqui, esse vídeo é para apresentar as skins que a equipe Tio Minds fez e foram aceitas pela Valve. Podem existir umas outras skins aí que vão faltar no vídeo, porque é muita coisa, mas olha, a gente preparou para vocês uma lista com as principais. Vamos começar com ela. A Kak 47 Empress Ou então Imperatriz aqui pra gente No Brasil, cara, essa skin Ela revolucionou o mercado de skins CSGO, eles impactaram o mercado De skins de CSGO Com essa AK, não foi criada Exclusivamente pelos dois Integrantes da Team minds Studio Que são eles, a Luisa McAllister e o Thiago Lema, mas nessa skin e Em algumas outras, eles contaram com a ajuda Do Onilols, que é um Criador de skins tanto pro CSGO quanto Pro Dota, e também da Ana. Ana Mendes, que também é uma criadora de skins. Um destaque aí para a USP Cayman, que eles fizeram e foi aceita em 2014. 14. Eles criaram em conjunto a Ana com o oni Loss. Criaram também essa skin de Shot, que adicionada em 2003 no CSGO, chamada The Crack. Então, mais duas skins criadas por brasileiros. Claro, depois de criar essas skins, eles vieram participar de alguns projetos também com o time da Two Minds, que nós vamos ver mais algumas skins agora. Parem, parem. O um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. boa! Ah, ah, ah.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 Temos aí a AWP Mortis, também criado pela Two Minds, em conjunto com o One Loss e a Ana. Essa AWP eu acho fantástica, cara. Sempre assim, gostei bastante da AWP Mortis, uma skin top e brasileira. Ela foi adicionada em 2018 e até hoje tem muita gente que gosta de usar essa AWP. Eu acho muito legal também. É uma AWP budget, ela não é tão cara, só que ela é muito bonita. A continuação da AK Imperatriz foi a M4A4 Imperador. Essa também bugou tudo. Lá em 2019, quando foi lançada, era uma das M4 mais legais. Só tava geralmente abaixo da HAL, nos meus conceitos. Porque, sei lá, a HAL é uma skin contrabando, né? Mas assim, eu sempre achei uma escolha muito foda a M4 Imperador. Tive já no meu inventário e era uma skin que combinava muito com inventários azuis, é claro, né? Quando lançou pra mim, ela bateu de frente com a M4A4 Poseidon. É, você tinha que pensar, bem se você queria uma M4A4 azul, você tinha que ficar entre a Poseidon e a Imperador, que era. É eram as melhores azuis. Novamente foi um Collab entre a Two Minds E a equipe da Ana e do Onilols Na verdade todas as skins da coleção Tarou, eles criaram juntos e Uma outra skin que esse grupo fez juntos E foi adicionada em 2019 Foi a Mac10 Stalker. Cara, eu sempre gostei muito Dessa Mac10 e ela é Irada. Eles desenvolveram Algumas skins dessa coleção aí De predadores ferozes, né? E a Mac10 Foi a que a Valve decidiu adicionar Ao CSGO. Novamente, Two a Ana e o fazendo história aí com itens brasileiros adicionados pela Valve. Aí nós tivemos em 2020 mais uma criação dos quatro juntos, que foi a Mag7 Justice. Essa skin também tem cores muito vivas, mano, muito bonita. E aí em 2020 a gente teve produzida pela equipe da Two Minds a Glock Bullet Queen, que além de ser uma skin feita por brasileiros, é uma homenagem a uma brasileira. Já que o desenho na Glock Bullet Queen é da... Amanda Abreu, mais conhecida como AMD, que é uma ex player de CSGO, e, ó, sinceramente eu achei muito legal essa homenagem o um empoderamento feminino, né não apenas uma homenagem para a Amanda em si, mas para todas as mulheres ficou muito legal essa skin e foi muito foda essa homenagem, eu lembro do dia que ela fez esse tweet, né falando, eu vou surtar, quando ela viu a skin que tinha sido adicionada no CSGO, né, que tinha o rosto dela, mano, imagina só, você abre seu CSGO e tem uma skin nova super foda com o seu rosto Aí tivemos em 2021 A minha USP predileta atualmente No CSGO USP The Traitor Tive já umas duas dessas no meu inventário Achei essa skin muito, muito foda mesmo Parei de usar recentemente Porque eu tô usando a USP Printstream Mas voltaria a usar a USP Traitor Porque na minha opinião É a USP mais divertida do CSGO, mano A USP tem cores mais insanas E o time? Luisa McAllister, Thiago, Onilos e Ana Ataca novamente Foram eles juntos que criaram a USP da E nesse ano de 2021, três outras skins além da USP Traitor foram adicionadas, foram criadas por brasileiros, vamos começar com ela. Alpen Desert Hydra, desenvolvido pelo time Two Minds. Cara, essa AWP ficou sensacional, ficou um absurdo. E aí junto com a AWP que já era insana, né mano? A gente teve a Desert Eagle Fennec Fox, que também foi desenvolvida pelo time da Two Minds. E também em 2021, a gente teve essa Glock, mais uma Glock da Two Minds aceita pela Valve, a Glock Slim attack, que foi um collab da Two Minds com o Sparkwire, um artista 3D, que também cria skins, certo? E com isso, cobrimos quase todas as skins feitas por brasileiros. Acredito eu que tem uma ou outra que eu tenha esquecido nessa lista, mas essas são as principais. Se eu esqueci de alguma, deixa aí embaixo nos comentários. Cara, o que, que vocês acharam? Eu gostei demais e achei muito interessante a abordagem que eles estão fazendo agora, na Secret Collection, né na coleção que eles estão criando. Porque, olha, essas skins que eles estão criando, meus amigos, tem grandes chances de entrar ao jogo. Pelo que eu entendo, eles eles analisaram todas as aprovações da Valve e pegaram os principais quesitos e características que agradam a desenvolvedora do CSGO. E agora eles estão fazendo skins sempre baseados nesses elementos que são a cara deles, né? Tem bastante dourado, tem cores um pouco mais obscuras, alguns elementos que atraem um pouco a galera da Ásia, né? Da China. Principalmente quando a gente tá vendo aí os animais que foram utilizados nas skins que eles criaram recentemente, né? Temos aí dragão, temos tigre e eu acho que essa é a abordagem correta. Bom, espero ver mais dezenas de skins brasileiras sendo adicionadas ao CSGO. Quero poder comprar cada uma delas, porque sinceramente só sai coisa boa, tanto do pessoal da Two Minds, quanto esse collab que eles fazem já há muitos anos, né, com o Arthur Onilols e a Ana tipo, só skin foda que saiu produzida por eles, vamos ver aí o que o futuro nos aguarda, a gente se vê no próximo vídeo não esquece de dar um like, não por mim, mas sim pra divulgar o trabalho deles que foi muito foda, tamo junto galera falou